joinha! Olá, gente! Aqui é o Rodrigo Suzuki da Nel de Automação e hoje o Japa Responde é... Bom, tudo começa a partir de uma reunião para que a gente possa entender as suas reais necessidades e, baseado nisso, sugerir soluções. É importante ressaltar que... Por isso é importante você procure uma empresa que se preocupe com as suas expectativas e te apresente essa, esse mundo de possibilidades da automação. Porque você também não é obrigado a saber o que existe, o que não existe o que é melhor para você. Após essa primeira reunião, será apresentada uma proposta, a qual vai passar por um processo de amadurecimento até chegar na solução ideal para você. E aí então, inicia seu projeto de infraestrutura. Então, se ficou alguma dúvida, quando você deve aí... Como é que era? É? De quando? De quando você deve contratar? Pera aí. <risos> então, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe um comentário e nos curtam nas redes sociais. Nos vemos no próximo O Japa Responde.